Dia triste hoje, né? Dia triste. Passamento do nosso amigo. Sou amigo particular dele. Como que é o seu nome? Antônio. Antônio de... Eu sou o Antônio da Panificadora Santa Clara. Eu tô aqui sendo amigo dele de uns sete anos pra cá. E o meu enteado casou com a filha dele. Eu, eu vim a, acompanhando lá e registrando... E vai pouquíssimas pessoas têm a história do, do Realinho, é. Muito rica nessa região, né? Muito rica. Eu, eu sentava tomava, sentava lá no meu escritório, muito simplesinho, em três por três. e né, nós grandes papos lá. E ele me contava as histórias de Franca e eu, eu sabia tudo igualzinho. Eu contava algumas e ele contava outras. Mas conhecia bastante Franca. Franca. O, ah. senhor, o senhor é radialista? Eu sou pastor, e pastor. eu convivi com o Realindo quando eu cheguei na Câmara Municipal. Quem é o senhor? Ronaldo Sacli. É, Ronaldo Sacli. Né? É. E quando eu cheguei, eu, tava, eu ficava muito assustado, porque eu uso cadeira de rodas. Né? E tudo para mim era, era novidade. E o Realindo foi um que ajudou a gente a, a vencer essa essas batalhas vocês estão vendo o tanto de coroas que é o é, o sinal visível da, da amizade, do carinho, da atenção. Ali tem ponto. uma, tem uma ali que é minha, mas eu fiz é, questão de escrever. De um amigo, um amigo. E ele fez amigo, é. fez amigo, e ele conhecia muito a Franca da História de Franca. E a gente fez essa amizade, gente, eu já conhecia ele, mais de longe. Ah, ele tinha um, eu tinha um tio que foi trabalhou nas emissoras coligadas, muito amigo dele, chamava Pedro Dermínio. E foi no que o tio Pedro foi para Lins, é, o do, do pessoal do Diário Associado deu para ele uma rádio lá de Lins. E ele, esse tio, o tio Pedro foi embora pra lá e aí ele sumiu. Aí ele fazia questão de ver, não, traz foto traz foto pro seu tio lá, se você tiver. Eu trazia, fiz questão de levar pra ele quantas vezes foi, foi possível levar. O amante da história. E ele tinha história. E ele tinha história. Uma, uma coisa que a gente falou ali, a gente nunca completa o raciocínio, o um tempo é curto, é, é. é que esse moço tinha um espírito de trabalho, né? Ele mais jovem, ele trabalhou demais. O senhor sabe eu a tô... história dele com o Chico Xavier? Não, vou lhe contar. É 18 anos a história dele com o Chico Xavier. Eu tinha 18 Ele era espírito, né? É. E ele tinha 18 anos. E ele querendo ser repórter, ele estava iniciando a carreira. Disse que Ficaram sabendo lá, diz que o gerente da, da, da rádio, acho que era a na época, falou, ó, que o, o, o chefe lá falou assim, falou, ó, amanhã eu preciso de alguém para cobrir o, a história, para cobrir a chegada do Chico Xavier. Aí disse que ele falou assim, então tem que ser eu. Ele falou assim, mas por que você? Porque eu sou espírita, eu quero, então vai você. Ele disse que ele chegou lá na, no Júlio Escariote, naquela história, na, na, na escadaria, no teatro do Júlio Carioti disse que o Chico Xavier foi passando aquela muvuca, todo mundo querendo falar, todo mundo querendo falar, e ele disse que não conseguia, não conseguia fazer chegar perto do homem, que tudo, segurança não deixava, porque um monte de gente ali não, bloqueando aquilo ali, não deixava, e disse que o Chico Xavier subiu, chegou lá em cima, quando ele chegou em cima, lá em cima, o Chico Xavior para trás e falou assim, ô oh, oh, jovem, você aí ó, eu quero eu preciso falar com você, faz sabor de subir. Olha como é que é a escuro da ah, é. Ele disse que subiu, disse que fez a melhor reportagem da vida dele. Aí ele conseguiu fazer. Essa, fez essa reportagem, ele conseguiu começar a carreira dele com uma coisa forte, uma coisa boa. Eu fiquei encantado com essa história isso ele me contou, essa eu não conhecia mais tarde eu vim, vim ler um livro esqueci o nome do livro o livro foi escrito pela, do, pela dona Eleonora Leonora. Que fundou o lar o lar lá de Eleonora eu conheço a família dela lá eu de vez em quando faço um cafezinho lá para eles os pessoal lá da lá do lar aí ele ela escreveu um livro, pôs essa história é no livro. Mas ele já tinha me contado ela. Quando eu li o livro, eu já sabia. É, é isso aí. Ó, oh, eu, tenho... eu, eu, eu, eu, eu tô gravando e registrando essa história. Que coisa boa. É, o seu nome mesmo, você falou, é? Antônio, Antônio. Antônio Carlos da Silveira. Antônio Carlos da Silveira. O, o, senhor, Antônio, o senhor é natural de onde? De Franca mesmo. De Franca? Eu saí duas vezes de Franca. Saí uma vez de Franca, que eu tentei deixar de ser padeiro. E não consegui Aí eu fui para São Paulo Fiquei Depois da revolução, em agosto De 64, fui para São Paulo Aí eu tomei uma surra Lá numa esquina <risos> E meu pai ficou sabendo Meu tio, onde eu morava Morava na casa de uma tia Meu pai ficou sabendo, mandou -me embora Não deixou nunca mais São Paulo Quando eu, eu cheguei de São Paulo, fiquei aqui, aí eu vim trabalhar nessa usina dos três, depois, uns anos depois, daqui eu fui lá para o Manimbondo, a usina do Manimbondo, construí usina aí no Rio Grande. Mas sempre quis deixar arrumar uma outra profissão, até que um dia eu fui levado num centro espírita, por acaso, e assisti uma palestra que falava, falava sobre a espiritualidade e o trabalho. E aí o palestrante falou sobre os dons que Deus nos dava nos deu, e quem descobre o dom principal que Deus nos deu no começo da vida vai ser feliz eu não estou feliz porque eu não estou fazendo tudo, não estou fazendo aquilo que eu gosto, que é fazer pão eu tinha separado a minha mulher e estava cada filho com um lado, eu tenho seis filhos aí eu resolvi naquela hora aí montar uma padaria outra vez, que eu já tinha tido algumas montei a padaria tô foi só alegria. Faz 20, 21 anos que eu montei essa padaria. Já vendi ela duas vezes e voltei para ela de novo. Estou lá fazendo pão de novo. Ah, então é, é o pão nosso de cada dia, né? É. O, o a, sou, sou Carlos, é conhecido como assim? Carlos ou Antônio? Né? Antônio. Antônio. Eu acho que eu li a história do senhor no livro do Bota. Este, o homem das 100 mil árvores? É. É. é. O senhor é que plantou? Eu. E os amigos aí. É, os, contra, os, os que eu contratei é, durante a vida, né? É, e o Bota me deu o livro e eu já estou distribuindo alguns livros já. Que história bonita, né? Eu vi De... 50, 50 livros dele lá na padaria. Ah, beleza. É aquele livro. Ô, Sr. Antônio, que bom conhecer o senhor e o Bota que me deu notícia do Realino, da situação dele. Aqui é. nós estamos em Jeriquara. Jeriquara. É. O Realindo deixou um legado muito grande, precioso. E está indo ali uma história, como diz o, o colega dele, é relíquia. Né? A história... Re, relíquias, está indo é. relíquias do Franco ali naquela cabeça. Naquela cabeça. A vantagem é que ele escreveu bastante na região. Escreveu. E falou também nas, nas emissoras de televisão, né? Ele foi um, um.. Eu infelizmente eu não sei mexer com o celular, eu tenho alguma dificuldade para mexer com o celular. Infelizmente eu perdi. Eu, eu fiz uma coisa errada há pouco tempo aí, assim, sem querer, eu fiz um erro. Peguei meu telefone, joguei dentro da fornalha do forno. Então eu joguei muita história lá dentro, e tinha muita história do Realindo ali, que ele me contou, eu perdi, mas ele a Leila chegou a falar pra mim, a Leila é minha mulher hoje, né, ela chegou a falar pra mim, falou assim, o Realindo tá tentando, eu já tinha tido câncer, ele tá tentando passar pra você algumas coisas aí, que, que ele quer que você saiba e guarde, aí é. ó, <risos> eu passei a ter mais cuidado, é, aí, e ali tá indo o irmão dele, o Ronaldo, Ronaldo, a... Ah. Grande Ronaldo também. Grande pessoa, né? tipo, aquela mocinha, eu não sei quem que ela é. Aquela que tá é do filha? Lado. É filha do Ronaldo? É. É, é filha. É sobrinha, é. E vai deixar saudade. Vai, vai deixar saudade e de Realino. E a minha gratidão à família por ter desfrutado da, da amizade do Realino. Eu os cadeiros em rodas. Quantas vezes o Realib me ajudou, e ele sempre simpático, porque há 35 anos, a cadeirante não era uma pessoa, uma imagem muito bem vista, hoje a pessoa conhece, sabe, né? Era muita dificuldade que nós tínhamos, né? É. Esse aqui era município, é, pertencia a Franca, né? Já pertenceu Franca. É. Pai, Franca já foi do Rio Pai e do Rio Grande. Do município Rio. de Franca. Já pensou que tamanho? É. Do Rio Pai e Rio Grande. A tá Antônio, o senhor conhece é, Jacuí? Não, não conheço Jacuí. Já trabalhei com cara de Jacuí, mas não conheço. Jacuí fica aqui em Minas, né? São Sebastião do Paraíso, tudo asfaltado, pertinho. Ali tem uma história muito rica, Jacuí. Isso aqui tudo pertenceu a Jacuí. Jacuí foi a primeira casa da moeda, foi lá. Oh. E foi a capital do Brasil por um dia. E não sabia. Jacuí. E o pessoal conta isso e fala e rebosta a documentação. Porque ali era trilha para... Ouro Preto? Não, é, Jacuí aqui é trilha para Goiás, daquela região, no, no, num certo sentido. Sim. O garimpo passava lá e ali eles é, comercializavam as pedras. né? E essa região aqui foi muito explorada, esse aspecto de, de... Franca teve um tempo de, de... os diamantes, né? Teve, teve diamante. E Franca é. foi um pouco famosa porque foi, tanto é que Franca é mais velha do que Ribeirão Preto, né? Nós estamos é. fazendo 200 anos, acho que, esse ano, né? O ano que vem, ano que vem não sei. É. Né? É. Ela é famosa porque, oba, ela ficou famosa porque o imperador, chama Franca é. do imperador, o imperador. É, dele. É isso aí.